Bom pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje aí vamos mostrar aí o que foi feito no Monza esse mês de janeiro aí. Foi efetuado uma, uma solda aqui no, no assoalho Não vou poder mostrar Foi feito aqui, né? Uma área meio comum apodrecendo nos Monza Devido a um furo que tinha no corta-fogo ali Aí foi feito a solda e depois foi colocado. Foi tratado com KPO e depois foi colocado. Eu coloquei essa manta aluminizada aqui. E depois coloquei o feltro. Esse feltro no, no assoalho. Aí comentando sobre a solda, o pessoal tem que levar em em cara especializado aí, eu levei num pseudo especializado e acabou fazendo, deixando muito a desejar aí a solda deixando muito a desejar, um péssimo serviço aí, infelizmente aí tive que refazer de novo e vedar com KPO foi uma situação triste tive que refazer o serviço Mas enfim, agora quanto a o demais aí, foi eu mesmo que forrei aí com com esse feltro. Que se encontra em lojas especializadas em tapeçaria aí, automotiva. Obviamente foi retirar todos os bancos, os, os bancos e mais as respectivas capas aqui, né? preciso colar esse filtro aqui foi feito também a eu realizei também a manutenção aqui ó no banco foi colocar essa manta aqui esta manta branca para não danificar as molas aqui não, não continuar danificando a, a espuma né já está um pouco Devido à idade, 32 anos, mãos 89, ela já tá meio que. sendo machucada aqui. Pela, e também pela idade, né? O desgaste do tempo. Aí com essa manta aqui dá uma sobrevida aqui. Utilizei cola para fixar ela. Não foi preciso desmontar o banco. Consegui passar aqui por dentro da, dos, dos molejos aqui, e deu certo aí, não mais, forrei também aqui, essa parte aqui também, com a manta luminizada, procurei deixar as fiações não cobertas, né? Preciso dar uma limpada melhor aqui nessa lateral aqui. Coisa rápida. Para depois montar o carpé. O que mais que foi feito? Também foi feita uma manutenção lá, uma solda lá naquele canto. Então, como eu tava dizendo, foi realizada uma solda nesse canto aqui. Meio que comum, né? Mas a parede do corta-fogo estava boa. Você pode notar ficou... A... A manta... Aderiu bem, né? Eu esquentei Procurei esquentar ela com, com o secador. Já que eu não tenho o soprador térmico e ficou perfeito próximo passo é, é montar o... o carpete né eu lavei ele o carpete foi lavado né? e agora está deixei secando ele Pegou umas bolinhas ainda aqui. Representa ainda que ele está com um pouquinho de... de sujeira. Optei por manter original. Embora ele já tenha alguns desgastes aqui. Como você vê tem uma pequena trinca aqui. Na parte da borracha aqui. Eu fiquei na dúvida, não sei se, se coloco manta aluminizada aqui nesse canto, na caixa de ar. Eu acho que eu vou resolver não colocar, não. Vou deixar assim como está. Eu vou ter que dar uma, uma organizada na fiação aqui, que está uma bagunça aqui. Tem até um relé solto aqui. Esse aqui deve ser o temporizador do vidro. Já que o módulo é um pouco antigo. Vou fazer uma organização melhor aqui dessa, dessa fiação aqui. Ó. Foi feita também aqui. Dei uma organizada também no chicote que estava solto esses, Essa parte aqui. Deixa eu me lembrar mais coisas que foi feito. Tive que fazer um pequeno corte aqui para poder entrar o, o parafuso aqui. Não parece bem aqui, mas ele já tem um, uma furaçãozinha para dar o guia ali, né? Vou mostrar aqui que eu coloquei a manta asfáltica até a parede. Corta fogo aqui. parafuso ali do que vai fixar o extintor tem que dar mais uma limpada aqui na na parte da caixa de, do ar quente aqui. ficou um pedaço da, da capa do da antiga proteção ali do corta-fogo ali eu preferi deixar não mexer bem como também do lado de cá também fica um pedacinho no mais é isso precisa dar uma limpeza interna aí ah lembrando eu fiz o, a restauração dos dois bancos ali da manta no mais é isso aí pessoal Atualização rápida aí do que foi feito no Monza no ano 2022 e é isso aí, pessoal. Quem não é inscrito aí, aproveita e se inscreve aí e já vai deixando o like se gostaram do vídeo aí, pessoal. Ajudem o canal a fortalecer, beleza, galera? Forte abraço a todos aí. fico com Deus e até a próxima.